Bom, lembra que a gente comprou dois domínios? Então, nessa aula eu vou configurar aquele domínio.com.br para utilizar a estrutura em HTML. Né? Nós utilizamos o domínio para instalar a estrutura em OptimizePress e eu vou utilizar o .com.br agora para instalar a estrutura em HTML. Eu, posso, eu poderia utilizar também o .info, tá? Eu só vou separar para a gente ver aqui a instalação, se você quiser utilizar só HTML, por exemplo, como é que funciona. Então eu vou entrar lá no servidor de novo para fazer a instalação desse site que a gente não fez ainda. Então eu vou limpar aqui, mais uma vez o comando é vps sim. Eu vou adicionar só um website, né, é a primeira opção, eu não preciso colocar o Word, não preciso colocar nada disso, então opção número um. Ele tá perguntando qual é o site que eu quero adicionar ao servidor. E ele está perguntando se eu preciso criar uma base de dados para esse site. Eu vou dizer que não, que realmente a gente não precisa. Para HTML a gente não precisa. Estou voltando aqui, apertando a opção zero. Vou limpar aqui a tela. E vou sair. Então, eu já fui lá no servidor, instalei o, o, o site, apontei ele para cá. E agora a gente vai ver aqui no navegador o que está acontecendo no .com.br. Ele está vindo para cá, com a tela inicial do VPS sim, que é dizendo que o site está sendo apontado para o servidor. Isso quer dizer que a gente já está com o domínio funcionando certinho. Tá? A gente só precisa configurar lá é, é, os dados de FTP dele para a gente conseguir subir as pastas aqui da estrutura em HTML. Né? Então, a gente vai agora aprender a entrar né, com o FileZilla, como é que a gente sobe os arquivos para o servidor. Então, gente, até a próxima aula. aí, Forte abraço.